Doutor, qual é a importância da aprovação dessa lei aqui em Búzios? Bom, é, acho que Búzios está tendo um papel importantíssimo, pioneiro, né, ao se preocupar é, dessa forma é, integral né, na assistência do, do, da população que envolve o uso da medicinal da cannabis. Né. O uso medicinal da cannabis... Não só lhe dá qualidade de vida a pessoas que têm doenças muito graves, né? Como dor crônica, câncer, epilepsias refratárias, autismo e, e, e tantas outras. Como também reduz custo reduz internações, reduz né? a, a, aquela família que tem é, filhos autistas que o pai não pode ir trabalhar, a mãe não consegue trabalhar, etc. Porque toda hora é, tem alguma questão de urgência, então é, é uma lei que vai é, é facilitar, né, vai pavimentar essa distribuição aí da, da, da, do óleo uh, pela, pelo município, né, e, e assim, na verdade junto a isso vem vários, vários processos aí agregados, né, a gente pensa aí é, em muita coisa relativo aspectos culturais, né, por exemplo, a gente tem aqui em Búzios é, uma associação quilombola de, de cannabis medicinal, a gente tem um, um jardim botânico medicinal que vai ser muito relevante de genéticas, a gente tem eventos culturais e científicos, né? Fazer um, uma escola de cannabis medicinal de verão aqui, reunindo pesquisadores. Então, assim, acho que é... muito feliz de de participar, desse de participar e de ver a sociedade aqui de Búzios, desde a Câmara de Vereadores até as Secretarias de Saúde Até principalmente né, a população é, engajada e consciente, né, fazendo esse movimento cidadão participativo e solidário sobretudo Obrigado